Eu uh, acolho a proposta da Luísa e estendo que todos os dias sejam dias de transparência na Câmara, né? porque é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma Câmara absolutamente reluzente, transparente e de pessoas e vereadores de libada reputação, Vou usar uma palavra que caiu em desuso. Então, a qualidade dos vereadores, mais do que a dos partidos, é fundamental para a construção de uma Câmara que realmente esteja servindo a população e não se servindo dela, que é o propósito. É absolutamente fundamental que possamos entender que momento nós vivemos na política, não só no Brasil, no mundo as pessoas não querem mais intermediação, elas não querem mais o seu representante, elas querem atuar diretamente na transformação das suas realidades. E a política institucional tem que servir esses movimentos da sociedade. Eu sou empreendedor social, sou empresário, sou empreendedor social, estive na raiz da criação de várias entidades em São Paulo e vejo o quanto nós temos de liderança nessa cidade que fervilham de competência, boas ideias e disposição para trabalhar, para transformar as coisas e essa cidade em um lugar melhor, mas elas não têm voz, não encontram eco na Câmara Municipal. Nós precisamos ampliar o diálogo com as forças da sociedade e precisamos uh, entrar nesse mundo das redes sociais e mudar o nosso diálogo com as lideranças de forma que elas possam se interessar pela política e que nós, uma vez na Câmara, possamos estar instrumentando as boas ideias que ocorrem nessa cidade. Eu queria, e vou concluir, chefe com, com as minhas últimas palavras, me desenha. Tá? Eu vou concluir dizendo o seguinte, eu gostaria muito de poder ajudar o Polis e o Celso na Câmara e vejo no Nabil, na Luísa, no Andréia, pessoas que só vão qualificar a nossa Câmara e ficaria muito feliz se no dia 7 pudéssemos uh, ter a promessa do reencontro. E aí eu tenho certeza que algumas das discordâncias que surgiram aqui tenderão a convergir para a qualificação de propostas que possam fazer dessa cidade uma cidade da qual possamos ter o orgulho e viver. Porque São Paulo é maravilhosa e tem pessoas maravilhosas. Nós precisamos da altura disso.